Fala, galerinha do Steel Frame, tudo bem? Sim. Helena, da Mando Gesso, aqui em Fatidão Férias, continuando o nosso especial Helena da Roça. Continua na minha laje, não saí daqui, tá? Tô aqui em cima. E aproveitei que o pessoal chegou aqui com a membrana de vapor. Vamos falar sobre um pouquinho sobre ela? Pessoal botando membrana de vapor, olha o tamanho desse negócio, gente, parece um lençol. Falei que a gente tá embrulhando a casa, tipo, presente, surreal, né? Então, esse aqui é o professor Almir, você já deve ter visto eles, né? Ele dá curso de droga.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 a estrinha lá para não ficar no, no limite, né? Do perfil Você pode botar os dois dedinhos para cima Continua e deixa o restante para baixo Lá embaixo, depois você corta o excesso Importante Lembrando que tem, sempre tem que estar tá esticadinha Tipo ali, ó Ali ela tá esticadinha, tá vendo? A gente ainda não fez o recorte de detalhe da janela Depois eu mostro para vocês como é que faz esse recorte para não ter problema com infiltração depois É muito importante isso Mas o mais importante é vocês saberem Aqui, ó essa parte. Aqui a gente tá fazendo uma emenda, você tá vendo? Ali a gente deixou quase uns 20 centímetros tá? De recobrimento entre uma e outra. E você tem que seguir você não pode trocar. E por favor não inverta os lados, tá? O lado branco é sempre para fora o lado cinza para dentro. Não importa o fornecedor, você vai estar tá usando sempre o lado cinza para dentro. O Almira ele tá fixando com alguns perfis, Tá? é auxiliares, você pode ver aqui é, a casa tá andando rápido, vocês viram? como é que depois que você bota a estrutura pra cima as coisas andam super, super, hiper, mega rápido e aí a gente já tá com a membrana tá com foil, tá botando telha tem parte aqui que se vocês verem tá sem telha ainda, tá só com foil mas não tem problema, o é importante é você não deixar o material rasgar e não dar infiltração, tá? vamos focar nisso pra gente não ter problema na nossa casa, a gente não quer por mais que seja uma mão de obra nova que tá fazendo aqui, a gente tá com mão de obra local. Eu quero lembrar isso, tá todo mundo em treinamento aqui. Até o professor Almir, ele é especialista em drywall. Steel frame, eu tô treinando, vou fazendo conhecimento Ele ainda. para ele começar a dar uns cursos de montagem de steel frame muito legais para vocês, né? E aí ele que vai me ajudar nesse treinamento de mão de obra. Por isso que ele tá aqui com a gente o tempo todo acompanhando. E tá sendo muito bom. Porque ele é super detalhista. Nossa, ele é muito chato. Meu Deus do céu. O Almir é terrível. Mas ele é um excelente professor e um super detalhista. O professor tem que ser assim, né? Super detalhista, escritorioso, faz parte. Senão não, não era professor. E ele tá nesse perfil. Ficou alguma dúvida? Espero que você esteja gostando Helena na Rosa.